Ah, eu tava vendo meu Instagram ontem e achei assim, uma coisa assim, sabe? Não tá ornando, não tá ornando, tá uma coisa horrorosa. Minha foto, minha foto, minha foto, minha foto em todos os posts, gente. Pelo amor de Deus, não dá, né? Ah, não. Sei lá, porque eu fico vendo o Instagram dessas celebridades, sabe? Dessas pessoas assim. E é uma coisa tudo super chique, sabe assim? Uma paleta de cores, tudo organizado, sabe? Ai... E lá tem foto de livro, ó oh, o livro aberto, menino, que coisa chique, gente. Um livro aberto, paisagem, sabe? Fazendo yoga, e yoga? Ah, não, é muito chique. Ah, eu fiquei assim, horrorizada. E agora que as pessoas agora, todo mundo agora inventou de tomar vinho, menina, vinho, você vai lá na história, vinho, a pessoa tomando vinho, ah. Eu fico puto com isso, porque eu sempre tomei vinho e nunca, nunca postei nenhuma foto no Instagram. Mas sabe o que eu queria mesmo falar no Instagram? De amor, sabe? Amor é universal, amor é tudo. Estamos precisando de amor, gente. Pelo amor de Deus. É. Mas aí eu fico pensando, será que meus seguidores vão achar isso brega? É uma coisa que eu fico pensando. E outra coisa, eu nunca falei de amor no meu Instagram. Nossa. Até parece que eu não amo. Nossa, que Meu